E aí, galerinha da Talk To Me? Beleza? Bom, como vocês viram aí na, na, na capa do vídeo, hoje eu vou passar para vocês mais expressões aí para vocês conseguirem esbravejar em inglês. Surtar em inglês. Ah, meu professor, por que você está fazendo esse tipo de vídeo? Porque muita gente me pergunta algumas coisas no privado, tanto no Instagram ou, ou por e-mail ou por Facebook. Pergunta, Ah, professor, como é que eu falo isso quando eu estou bravo? Ah, professor, como é que eu falo isso para responder alguém que foi bravo comigo? Então, eu resolvi fazer essa série de vídeo. Mas antes de começar, eu quero dar dois recadinhos. Não mude de canal, pera aí, não mude de vídeo. Espera aqui que o recadinho é legal. Aliás, o primeiro não é um recadinho, é um pedido. Por favor, curta esse vídeo, tá? Depois que acabar, você compartilha com ele. Manda pra galera aí pra ajudar o canal a crescer. Nós somos aí mais de. Juntando os sucessos, -so, quase mil, 100 mil pessoas que estão seguindo a Talk to Me. 30 mil no Instagram, 52 mil no YouTube. Graças a Deus o canal só cresce. E o segundo recadinho é pra avisar vocês que. Também as vagas para o intercâmbio estão se encerrando. Se você ainda quer viajar com a Talk To para Londres, ficar 15 dias lá, entre em contato comigo no meu Instagram, no link do perfil lá, ou então na descrição desse vídeo aqui, se você te assistindo ele no YouTube. Beleza? Bora lá então? Então bora, então bora pro vídeo, roda a vinheta! Bora lá! Bom, quando a gente está nervoso em inglês, quando a gente está... Ah, ah, bravo em inglês parece ser para raio, né? você tá bravo, tá nervoso, alguma coisa acontece e você quer meio que te, te soltar aquilo que tá dentro de você e hoje eu separei quatro expressões, na realidade serão cinco, tá? Mas é que a, uma é um adjetivo que é a primeira que eu vou falar agora, que é a palavrinha bastard, e ela tem a mesma conotação do que você quiser chamar alguém de canalha, aquele safado, aquele fella, aquele... FDP, sabe? Muito bem. É assim que você vai chamar alguém se você quiser dar esse mesmo sentido para o inglês, tá? Bastard. Olha que legal o exemplo. What did that bastard do this time? O que que aquele canalha, aquele safado fez dessa vez? Muito bem. Agora eu vou passar três expressões, três maneiras diferentes de você usar a palavrinha bitch, tá? Primeira coisa é a pronúncia. Muita gente fica com, com essas coisas na internet. Ah, como é que fala isso, vai falar é, que fala? é a mesma coisa que praia. Gente, praia você vai fazer um som, tá? Mais arrastado de ir. beach. Esse é I go to the beach, tá? E quando você quer dizer o animal que também serve para outras coisas, que eu vou falar aqui, cadela, né? Que é a fêmea do cachorro, você diz bitch, tá? Bitch. Parece ser Tafanho e um Ezinho com circunflexo no Brasil. Bitch. beach de praia e bitch. Muito bem. Bom, então, além dessa palavrinha ser funcionada como cadela, né? O, o, o, o feminino de, de cão, de cachorro. A gente pode usar elas em três situações aí que você já sabe, né? Como você vai xingar alguém, no caso, com o mesmo é, é, adjetivo de cadela. Mas hoje eu separei aqui. Três palavrinhas, três jeitinhos diferentes de você usar o bitch. Bora lá? A primeira é quando você vai descrever ou uma mulher, geral, geralmente é mais usado para mulher, mas também você vê em filmes usando para homem, tá? a uma mulher desagradável, ou um homem desagradável, ou você pode até falar, pô, aquela mulher mal educada, mano, aquela mulher desagradável, meu. Tá? Então, você pode usar sim a palavrinha bitch nesse caso. Vamos supor que você mandou uma mensagem para uma menina e, e, ou mandou uma mensagem para alguém e está esperando, e essa pessoa não responde, e você fala calma, oh, man, that bitch didn't reply to me. Pô, aquela mulher desagradável, aquela mulher né, chata pra caramba, não é chata nem tanto, mas aquela mulher desagradável, aquela, aquela pessoa né, desagradável não me respondeu. Esse é o primeiro jeitinho que é muito comum, that bitch, no sentido de homem ou até às vezes mulher desagradável. O segundo é quando você vai usar ele como, também no sentido de desagradável, mas como algo desagradável. Tá? Por exemplo, sabe quando você está numa reunião, reunião chata pra cacete, aquela coisa demora, aquela coisa, sabe, lenga-lenga, e você chega no final da tarde e fala, meu, aquela reunião de hoje de manhã foi horrível, foi chata, foi muito desagradável. Você pode encaixar o bitch aí. The meeting this morning was a bitch, wasn't it? Tipo, pô, a reunião hoje cedo foi algo desagradável. Pra falar uma bosta, né? Não foi? Tá? Bitch. Então, aí, ó, bitch pra pessoa, tanto homem né, ou mulher desagradável, como algo desagradável também. E a última, que ela é muito legal, geralmente usada pelos pais, né? Ou quando você tá aí é, é, dando ordens, né? Geralmente eu falo pai, porque a gente usa muito isso aí, que é o verbo reclamar, resmungar. Sabe quando fica o filho, você manda o filho fazer alguma coisa e ele fica... Você fala, "Ei, hey, meu, não resmunga, hein? Não reclama não, hein? Você pode usar ele como o verbo, bitch tá normalmente ele vai estar junto com a preposição about to bitch about reclamar resmungar ok stop bitching about it man hey para de reclamar cara pô fica aí resmungando don't bitch about it ok não reclame ok tá ah professor esse about aí você não traduziu vai depender do contexto mas geralmente quando você reclama você reclama sobre algo tá aí não preciso traduzir né não reclame sobre isso não reclame, ok? Geralmente esse about it é no contexto Vai indicar alguma coisa que já aconteceu Beleza? Muito bem, então Essas foram as três forminhas diferentes de você usar o bet. E agora eu vou dar uma última expressão Que é bem legal Pra quando você quer mostrar pras pessoas. Que as pessoas Aquelas pessoas que ficam falando pra você Nossa, olha O Fúvio é sortudo Olha, ele mora em Portugal Nossa, o Fúvio é muito sortudo Olha, que coisa mais linda de sortudo E você fala Porra, mano Ralei pra caraca pra estar tá aqui. Dei um duro danado pra estar tá aqui. E nem vai falar que foi sorte. Essa expressão dar um duro, ralar pra caramba, é to bust one's ass. To bust one's ass. Esse one's você vai trocar pela pessoa que né, vai ter ralado bastante. Geralmente vai ter um pronome possessivo aí. Por exemplo, I had to bust my ass to get where I am today. Eu tive que ralar pra caramba pra chegar onde eu estou hoje. Ok? To bust one's ass. Essa é top pra aquele cara aí que está sempre falando pra vocês as coisas que você é tudo, né? Que seu pai dá tudo, ou que sua mãe dá tudo e você quer se que eu Não é assim não, eu ralei muito pra estar tá aqui. Tá bom? Beleza? Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham curtido, queria pedir desculpa que eu estou com uma dorzinha de garganta aí, então ela me limitou em, alguma, em alguns momentos do vídeo para eu gritar, que eu queria gritar, hoje eu queria falar, bitch, para tudo lado. mas enfim, a ideia é trazer para vocês conteúdo bom e útil, tá bom? Não esqueçam de ir anotando esses exemplos e também não esqueçam de ir comentando aqui embaixo se eu esqueci de alguma ou se você quer que eu explique alguma em português, né, que a gente usa em português, em inglês, manda para mim aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Na quinta-feira eu volto aqui com mais um vídeo. Não deixa de me seguir nos stories do Instagram, onde eu tô postando dica todo dia. Beleza? Boa semana, até quinta, fui!